Boa noite queridos, bom estar nesta casa e bom estar aqui com o Casa de Zadok Eu vi esse ministério nascer antes dele vir a público Eu e o Luciano conversamos bastante sobre o que Deus havia colocado no coração dele E Deus me deu a graça e a oportunidade a honra de encorajá-lo antes E participar durante todo esse processo Eu tenho falado por todo lugar onde eu ando De que para mim, sem desprezar nenhuma outra conferência esta casa de Zadok Ela tem sido um, uma fonte de alimento De inspiração De alinhamento E assim de muito, muito, muito, muito, muito bênção do Senhor Quantos concordam? Diga amém, amém. Então nós estamos indo aí para a última parte De hoje Mas se prepare para o ano que vem Ano que vem tem mais em nome de Jesus amém. Glória a Deus por isso amém. Muito, muito, muito bem ah, Deus colocou uma palavra no meu coração E eu quero começar por onde o meu querido amigo, Rubens Penha, terminou, ele terminou em Elias, e eu vou começar em João Batista, eu estava até conversando com o Naya ali, e falei, Naya, só Deus pode fazer uma coisa dessa, não é verdade? Então, se prepara aí que a gente vai tocar nesse assunto, bem, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero falar de mim e de você, quem que é um ser humano, diga amém? Oh que bom, aleluia, um ser humano aí, né, com o Espírito recriado, com a natureza de Deus reinando dentro de nós, mas somos humanos, então nós temos que parar um pouquinho para entender a nossa natureza, a razão para a qual Deus nos criou, se você vai para o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 28, você vai perceber que Deus nos criou para frutificar, essa é uma das razões né, que Deus nos criou, você vai observar que Deus falou claramente ali, que abençoou Adão, abençoou a raça humana, para que eles se multiplicassem, e nesta multiplicação, eles enchessem toda a terra, você e eu, no bom sentido da palavra, somos uma máquina de produção, nós somos uma máquina para fazer as coisas, nós somos uma máquina de realização, e não poderia ser diferente, se nós carregamos a imagem de Deus, o Criador, nós também temos essa habilidade, Humana, mas com capacitação divina de nos reproduzirmos, de realizarmos coisas, amém? Olha para o lado e diga assim: puxa, estou sentado ao lado de alguém que é um grande produtor, um grande empreendedor, um grande realizador, aleluia, glória a Deus! Talvez você não soubesse disso, descobriu esta noite. E é interessante que Deus, Ele apenas não deu a missão, mas Ele também nos deu as condições, para cumprirmos esse propósito, a Bíblia fala que Deus após ter criado o homem, o que que fez? O abençoou, alguém repita comigo, abençoou, geralmente a gente entende a bênção, na contrapartida da maldição, Oh, eu estou assim sentindo uma maldição Tudo que eu faço não está dando certo Tudo que eu faço não vai para frente Eu não estou prosperando Ai ah, eu preciso fazer uma campanha Eu preciso fazer alguma coisa para ver se eu quebro essa maldição Para ser bendito Irmãos, deixa eu falar uma coisa Se esse fosse o conceito da bênção Não teria razão de Adão ser abençoado Porque ele não havia nem pecado ainda Mesmo não tendo pecado Deus precisou abençoar Adão porque o que, que é bênção? Deixa eu explicar uma coisa para você, bênção é a capacidade de você fazer aquilo para o qual você existe para fazer, sem que nada e ninguém te impeça, aleluia, você é um cara abençoado, ou seja, você vai fazer aquilo que Deus criou você para fazer, sem que nada e ninguém impeça… Duas pessoas estão crendo, você é um abençoado, aleluia... Para que você faça aquilo para o qual você existe para fazer, sem que nada e ninguém te impeça, aleluia... Era isso que Deus falou, bem claramente para Adão... Então, ele havia recebido bênçãos espirituais... Mas também você percebe, que Adão recebeu habilidades emocionais para se reproduzir... Porque não adianta só ter uma missão e uma bênção espiritual... Sendo que o nosso coração não está ali Você precisa ter também a sua alma inclinada para se reproduzir Mas como que eu consigo entender isso? A Bíblia fala que Deus viu o homem e ele estava só E naquela solidão ele não poderia reproduzir Mas no momento que ele dorme Deus tira a sua costela e faz dela a Eva e apresenta para Adão O que que Adão fala? Diga assim, essa sim Não, não ouvi, diga, essa sim Naquele exato momento eu costumo dizer que Adão casou com o seu ministério, ele parou de brigar com o seu ministério, parou de brigar com o seu chamado, com a sua razão de existência, agora essa sim, por intermédio dela eu posso reproduzir, por intermédio desta mulher eu posso fazer aquilo para o qual eu fui chamado, então Deus não nos dá apenas uma missão, não apenas a bênção espiritual, mas Ele nos dá uma condição de largueza de alma, de grandeza de alma, para podermos fazer o que Deus nos fez, mas não com pesar, não com tristeza, como diz, eu estou obedecendo porque é Deus, porque se fosse qualquer um outro eu não faria o que eu estou fazendo, não, eu quero que você entenda que há prazer em fazer aquilo para o qual nós existimos, para fazer, aleluia, e quem põe isso dentro de nós é Deus, e Deus também colocou condições físicas para que você e eu pudéssemos cumprir o nosso ministério. Você percebe que Adão foi criado fisiologicamente capaz de se reproduzir. Então, dentro desse contexto simples, você vai observar que o homem é uma máquina de produção, é uma máquina de realização e para isso Deus o criou. Não tem nada errado, o contrário. Ou seja, a falta de produtividade Ela se torna um problema na vida do homem Por exemplo, se você pega ali Gênesis capítulo 15 Versículo 1 e 2 Depois Gênesis 16, 1 e 2 também Você pega também 1 Samuel capítulo 1 versículo 10 você tem a história de duas pessoas Que numa certa medida ou num certo tempo da sua vida Estavam improdutivos No caso de Abraão não podia ter filhos, alguém se lembra o que aconteceu com Abraão, pela sua improdutividade? Irmão, Abraão já tinha escutado Deus, Deus já tinha aparecido para ele, ele já tinha tido experiências extraordinárias com Deus, mas mesmo assim ele não estava completo, mesmo assim ele não se sentia realizado, se você olha por exemplo para Ana, Ana era uma mulher de oração, Ana era uma mulher que tinha certa relação com Deus, ela vinha de uma geração que entendiam as questões sacerdotais, mas ela estava orando amargamente, amargamente, se você olha para a própria Isabel, quando ela recebe a promessa de gerar João Batista, qual foi a declaração que ela faz? O Senhor tirou o meu ou o próprio? Você percebe que a improdutividade... Ela gera em nós uma insatisfação em relação à vida, porque nós somos criados para nos reproduzir, nós somos criados para fazer, para realizar. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é fruto das nossas declarações, mas eu não sei se elas estão tão alinhadas à razão e à verdadeira essência da nossa existência. A gente diz: só Jesus satisfaz, só Jesus me preenche. Em certa forma, sim, em certa maneira, sim, mas eu conheço muito crente, que é salvo, regenerado, batizado com o Espírito Santo, mas não se sente completo, porque ao mesmo tempo também não se sente produtivo. Está na natureza humana ser produtivo, está na natureza humana ser reprodutivo e não só no sentido de gerar outros humanos a mesma espécie, mas de servir a um propósito, de servir a, a manifestação de alguma coisa a partir da vida dele, então dentro desse contexto, eu quero falar aqui um pouquinho essa noite, a respeito da nossa produtividade, e tenha certeza absoluta que para isso, Deus nos chamou, e eu quero começar então a minha pregação te fazendo uma pergunta, o que você está gerando, dentro de você, neste exato momento? O que você está gerando dentro do seu Espírito? O que você está gerando com a sua vida? O que você está gerando com a sua existência? Pastor, mas como isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se você ler Gênesis capítulo 25, versículo 23 você vai ter a história de Rebeca, Deus dá uma resposta para Rebeca, que deve abrir os nossos olhos em relação ao que nós estamos gerando, Deus fala assim, você está gerando dentro de você, duas nações, duas nações dentro de Rebeca, se você olha o texto de Lucas capítulo 1, e você vai ler ali primeiro no versículo 13, depois você vai ler no versículo 31, nós temos no versículo 13 a história de Isabel, o que ela estava gerando dentro dela? Um profeta, um homem de Deus, se você olha para dentro do ventre de Maria, o que ela estava gerando? O Salvador, estava gerando Jesus, Deus usa pessoas para gerar, o seu propósito na face da terra. Deus usa seres humanos para gerar aquilo que Ele deseja manifestar entre os homens. Sempre foi assim e não é por acaso que Deus nos criou com essa habilidade. Não apenas fisiológica, biológica, mas também espiritual. Para que o Senhor seja Deus através das nossas vidas. Então eu vou te perguntar pela uma segunda vez hoje. O que... Você está gerando. Por que, que eu estou perguntando isso, queridos? Primeiro ponto: nós precisamos de um avivamento urgente para mudar a mentalidade dos cristãos. Porque nós, infelizmente, trouxemos um entendimento para as nossas igrejas de que o nosso lugar de oração, de reunião, esse como nós estamos aqui é um lugar de consumismo, porque nós pautamos as nossas pregações, e pautamos os nossos ensinos, e pautamos tudo o que a gente faz como igreja, tudo é uma palavra talvez não tão inteligente, mas muitas coisas que nós fazemos, numa questão antropocêntrica, ou seja, nós pregamos para você, para que você se sinta bem, para que você se sinta... Abençoado Para que você se sinta dirigido Para que você se sinta filho de Deus Para que você se sinta Nenhum problema sobre isso Então pastor, se não tem problema Por que, que você está falando contra? Porque o problema é quando tudo se limita só a isso Se não se limitasse só a isso Não era um problema Mas onde você quer chegar pastor? Eu quero mudar a sua mentalidade de consumismo Eu quero colocar em você Uma mentalidade de empreendedor Não, não, não, você não está entendendo não, não, você não está entendendo Eu quero mudar essa sua mentalidade de consumismo eu, eu não vou mais à igreja para receber Eu vou na igreja para receber Uma semente para gerar algo de Deus Entre os homens eu, Se eu vou a receber alguma coisa eu vou receber algo Que vai fecundar o meu espírito Para gerar algo dos céus Na terra Aleluia, aleluia, aleluia O dia que nós entendermos que não é só o ser humano que tem situações a serem atendidas, e Deus também tem, pastor você se tornou um herege agora, não, vou te falar uma coisa, a gente acha que é só o ser humano que tem necessidades, Deus também tem uma necessidade imensa, a Bíblia fala que um dia Deus plantou Um grande campo, e esse campo Floresceu, deu o seu devido fruto E ele agora está Desesperadamente procurando Alguém que possa lavrar esse campo Possa fazer a grande colheita Mas ele olha, e tem um monte de consumidores Tem gente que só olha Para ele, só olha para a sua vida Só olha para a sua forma de viver Tentando encontrar em Deus solução E ao mesmo tempo os céus estão olhando para a terra Dizendo, eu estou precisando de gente Empreendedora, eu estou precisando de Gente que sonha as coisas Dos céus, gente que traga o céu Para a terra, será que Ele vai encontrar pelo menos Umas duas pessoas aqui essa noite Será que Deus vai encontrar um ventre Espiritual para gerar algo divino Aqui na terra, será que Deus vai Encontrar alguém como encontrou Maria, como encontrou Isabel é você? Você? Você aqui em cima? Será que Deus encontrou alguém? Quem é que vai abandonar a mentalidade consumista e assumir uma mentalidade empreendedora no reino? Dê um brado de vitória aí! É. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Você precisa entender isso. Nós precisamos de um avivamento onde as pregações antropocêntricas saiam de cena. E comece agora a manifestação de pregações cristocêntricas. Onde a vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Bem, se eu tenho aqui pessoas que querem, que querem se tornar esses empreendedores, eu preciso que você entenda algumas questões aqui. Bem, quando eu estou falando de empreendedor, eu estou dizendo assim, você saiu agora da geração consumista e passou para a geração de empreendedor. Então, você está saindo de uma geração agora que só é influenciada para uma geração que vai influenciar. Em outras palavras, vou te colocar hoje numa posição de liderança. Numa posição de liderança, a gente tem que entender que há uma, uma mudança de lei. Há uma mudança das formas das coisas funcionarem. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você fala sobre empreendedor e fala sobre pessoas comuns? Vamos lá, vamos usar um exemplo bem fácil de entender. Quantos creem que uma vida íntegra é importante para qualquer ser humano na face da terra? Diga amém. amém. Agora, se torna mais importante a integridade para um crente. Quantos concordam? Diga amém. amém. Agora, se torna muito mais importante para um líder. Concorda comigo? Amém. Agora, um líder, ele não deve se basear só numa questão da integridade moral ele tem que se basear também na integridade daquilo que ele está gerando, que é diferente, ou seja, eu não vou ser julgado apenas por aquilo que eu sou, um líder também é julgado por aquilo que ele faz, é totalmente diferente, e às vezes a gente não para para olhar essa medida… Não é por acaso que Tiago diz que muitos de nós não devemos procurar ser mestres, porque haverá uma medida, uma medida de julgamento diferente para aqueles que assumem essa posição. Por que, que eu estou chegando a essa conclusão? Que você vai observar, que tanto Isabel como Maria, os textos que eu mencionei aqui, eram mulheres que estavam dentro de um padrão que podiam gerar algo para Deus, um padrão que fez com que a atenção de Deus voltasse para elas, por exemplo, a Bíblia fala que por toda uma vida, Zacarias e Isabel, procuraram filhos. filho, você pode observar falar Lucas capítulo 1, por toda uma vida, agora mesmo eles não recebendo aquilo que eles queriam, eles não deixaram de fazer aquilo que eles deviam, não, não, não, acho que você não entendeu, olha só que já é uma mentalidade totalmente diferente, muitos poderiam dizer, eu não vou mais fazer coisa nenhuma, sabe por quê? Eu estou servindo a Deus tanto tempo, eu estou pedindo só um filho, mas a Bíblia fala, que eles já eram velhos, e mesmo velhos, quando chegou o turno de Zacarias servir, ele estava ali, na ordem do seu turno, servindo, mesmo não tendo aquilo, que ele tanto queria… Meu irmão, isso é muito forte. Numa geração centrada em si mesma, numa geração pautada nos seus próprios desejos, nós vamos precisar de líderes, aonde a missão é um pouquinho maior do que eles. Aonde os valores do reino, são muito mais importantes do que qualquer outra coisa na vida. Você vai observar a Maria a mesma coisa. Maria, ela estava totalmente preparada para receber aquilo, que Jesus ou o que o anjo, deu para ela, para gerar Jesus, agora olha que coisa interessante, mas pastor, mas como que você pode analisar, que Maria se comprometeu, tanto assim com a missão, a missão foi um pouquinho maior do que ela, irmão, no mínimo, no mínimo, no mínimo de tudo, Maria ia perder o casamento, foi o que quase aconteceu, José, ó, picou a mula, eu acho que uma pessoa, que se compromete a esse nível, está dizendo, a missão é um pouco maior do que eu, a missão é um pouco maior do que as minhas preferências, amém? amém? Em outra ocasião, ela poderia até morrer apedrejada, pela condição que ela havia assumido, aparecer grávida, ela colocou a sua própria vida em xeque, para assumir uma missão divina, para trazer os céus para a terra. Então quando a gente fala sobre mudar uma mentalidade consumista para uma mentalidade empreendedora, nós não estamos falando simplesmente de algo que não nos envolve como pessoas, que não nos envolve como gente. Mas se eu entendo que na minha natureza, existe a capacidade de reproduzir os céus na terra. Que na minha natureza, já existe esse DNA. O que seria demais para mim me render a esse propósito divino? Quem pode dizer amém? Agora a questão é, não somente eu como pessoa mas também eu naquilo que estou fazendo, o que, que Deus espera que nós, nós, manifestamos aqui na terra como povo de Deus? Há uma característica importante entre Isabel e Maria, diga comigo, o anjo, da parte do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, apareceu para elas, o que havia ali era uma conexão entre céus e terra, ou seja, o que Maria iria gerar, o que Isabel iria gerar, não era nada pautado no que elas achavam, nada pautado no que elas imaginavam, nada pautado em si mesmo, ou seja, elas estavam em conexão com os céus, estavam em conexão com a vontade do reino, isso está muito ligado ao que aconteceu com Adão, por exemplo, Adão, ele, ele teve a sua vida na terra, mas ele teve a sua missão vinda do céu, ou seja, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida Deus falou para ele a razão da sua multiplicação Os céus, eles tocam a terra Quando eles conseguem colocar dentro do homem um propósito divino É esse tipo de empreendedor que Deus está esperando não pessoas que sonham apenas os seus sonhos, não pessoas que vejam apenas oportunidades diante de si, mas gente que quando Deus olha assim, uau, aquele é um ventre que os céus podem fecundar aquele é um ventre onde o meu anjo da minha parte pode sair daqui descer na terra e o anjo vai ouvir ei, ei, ei, ei aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade nós precisamos de empreendedores a semelhança de Mateus capítulo 6 Senhor venha o teu reino, nós queremos Queremos aqui ser manifestadores do Teu Reino, como é manifestado nos céus, nós queremos manifestá-lo na terra, porque essa é a vontade de Jesus. Uau! Os céus essa noite estão esperando gente, fala assim, Senhor, eu estou preparado, para ser fecundado, por uma visão divina, eu estou preparado... Desejoso Aleluia, que o Senhor me encontre Será que tem alguém aqui? Oh, aleluia Será que tem os dois aqui desse lado? Será que tem alguém aqui? Aleluia Nós precisamos disso queridos Nós precisamos disso numa geração onde as coisas da terra parecem ser mais importantes que a celestial Nós precisamos ter alguém com o espírito contrário Dizendo, não, é o contrário de verdade Os céus são mais importantes do que a terra Que venham os céus, que se manifestam os céus Que venha o reino de Deus Mas o reino não vai vir sem que Deus encontre alguém capaz para isso E quem é capaz para isso? Ele criou você, você você foi criado desde Adão até hoje, criado para conceber uma visão divina criado para conceber um projeto divino o que está sendo gerado no seu ventre, no de Rebeca duas nações, no de Maria, Jesus no de Isabel, um profeta mas eu tenho certeza que um ministério glorioso, eu tenho certeza que um ministério que vai tocar a nossa geração, eu tenho certeza que algo glorioso da parte de Deus, está sendo gerado dentro de vocês, que vai ser algo extraordinário, umas duas pessoas estão crendo, mas é o que Deus precisa, onde tiver dois ou três Ele já está ali se manifestando Aleluia, Aleluia, Aleluia bem, nós precisamos disso, agora por que que a gente precisa que os céus toquem a terra quando eu digo toca a terra, é tocar você porque a Bíblia fala que o homem não tem nada, se dos céus não lhe for dado, aí eu vou te perguntar uma coisa irmão, se você não recebeu do céu, o que você está gerando dentro de você, só pode ter vindo de duas fontes, a sua própria habilidade, ou o outro que eu nem quero dizer, não há limite para o homem, Deus quando desceu lá, no Babel, na torre em Gênesis capítulo 11 Ele viu, não há limite para o homem Nós temos uma capacidade criativa Mas eu decidi Um dia eu decidi Na força do meu livre-arbítrio Dizer Deus, ainda que eu seja criado Para me reproduzir Ainda que eu seja capaz de fazer algo Porque eu sou sua imagem, a sua semelhança Eu gostaria tanto que fosse gerado Dentro de mim Fosse algo divino Algo celestial, o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado, a questão é, quando os céus te dão, a gente vai cair lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam, se o Senhor não te deu, se você não tem uma ordem de comando, como é que você vai edificar algo? Deus não está edificando como que você vai erguer algo que Deus não está erguendo deixa eu te falar uma coisa irmão você está trabalhando em vão você está usando a sua capacidade reprodutiva, sua capacidade de fazer coisas para o nada não foi o que aconteceu com Maria, você concorda? ela não gerou para o vento não foi o que aconteceu com Isabel ela não gerou para o vento eu tenho certeza que você não está gerando para o nada você está gerando para que os céus possam usar isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo. Você está crendo comigo aqui ou não? Eu estou crendo, aleluia. E pior ainda irmão, como a gente é capaz, e o capiroto também é muito inteligente, pode ser que a gente não esteja gerando alguma coisa que seja uma plantação divina. E aí que é um problema sério irmão. O que, que diz a palavra do Senhor sobre isso? Mateus capítulo 15 versículo 13. Toda planta que não tem uma semente divina, o meu pai vai arrancar e vai jogar fora, agora você tem que parar para pensar, em que contexto Deus falou isso, Deus falou isso no contexto dos fariseus e dos saduceus, que haviam criado um sistema religioso, irmão é muito forte, a gente às vezes não quer admitir isso, Jesus está dizendo assim, vocês criaram algo, que não está nada alinhado com os céus, vocês criaram algo, que não tem nada que ver com o padrão divino, Deixa eu te avisar, vocês estão gastando tempo para cultivar uma planta, que não agora talvez, mas daqui a um pouquinho, meu pai vai arrancar e não vai servir para nada. Ah, eu acho que você não vai usar o seu potencial para isso. Não, você não vai usar o seu ventre espiritual para gerar isso daí. Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza que a tua paixão por Jesus, vai fazer com que você pense um pouco diferente, aleluia. Eu não vou trabalhar onde Deus não trabalha Eu não vou gerar onde não há vida de Deus Eu não vou fazer o que Deus não está fazendo Eu não vou investir o que eu tenho mais de precioso Que é a minha vida e o meu tempo Para estar onde Deus não está E fazer onde Deus não está fazendo Quantos concordam? Diga amém, amém. Aleluia, ponto final, é uma decisão que eu tenho E eu posso usá-la E eu vou usá-la, em nome de Jesus Aleluia amém. Quem está comigo aqui, diga amém, amém. Agora por que, que eu preciso gerar algo que esteja alinhado com os céus? Por que, que eu tenho que gerar algo que realmente Deus está gerando? Que eu tenho que edificar algo que Deus esteja edificando? Que eu tenho que fazer algo que Deus esteja fazendo? por que, que eu tenho que estar nessa forma de trabalhar com Deus? Porque é o seguinte, preste atenção no que você vai ouvir agora. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história e do seu ministério... Você vai ser questionado, com que autoridade você está fazendo, o que você está fazendo? Em algum momento, as pessoas vão perguntar, com que autoridade você está fazendo? O que você está fazendo? Isso é um padrão, muito da Bíblia. Várias pessoas passaram por esse momento. Moisés por exemplo. Se você pega lá Êxodo capítulo 3, versículo 15. É, é, é, é 13 a 15 Você vai perceber que Moisés já preocupado com isso Fala assim para eles assim Ei, ei, Deus, faz o seguinte ó. Mas como que eu vou aparecer lá? Eles não vão me receber Eu tenho que falar que foi o Senhor que me enviou E qual que é o seu nome? Ele tinha que ter uma autoridade Que ia além dele Além da sua própria vontade de fazer as coisas Porque ele já tinha passado por isso, alguém se lembra? Ele construindo algo que Deus não estava construindo, do jeito e fora do tempo de Deus, só produziu o quê? Frustração, ele já estava assinado com isso, Deus, eles vão me questionar, com que autoridade eu estou fazendo o que eu estou fazendo, com que autoridade eu estou falando com o que eu estou falando, Deus falou assim, vá e diga para eles, que o eu sou estou te enviando, e quando te perguntarem, diga, o eu sou estou te enviando, você está comigo aqui ou não? Você observa que em algum momento da sua história, as pessoas vão questionar isso, e às vezes não é só as autoridades, as pessoas mesmo. Atos capítulo 7, versículo 35, as pessoas olharam para Moisés e falaram assim, quem é que te constituiu juiz, entre nós e os egípcios? Só que naquela hora, Moisés só tinha boa intenção. Ele não está fecundado ainda, por algo divino. que você não entendeu o que eu falei. Quando as pessoas te indagarem com que autoridade você está fazendo... E você não tem a autoridade de um enviado para fazer o que está fazendo. Você não vai conseguir fazer o que você quer fazer. Essa é uma questão muito séria. Isso é muito sério porque no exercício da sua missão você vai ser questionado. Você lembra quando ele chega na frente de faraó? Ele fala assim, mas quem é esse senhor que você está falando? Eu não o conheço. Eu não o conheço e nem sequer vou libertar o povo. Em algum momento, querido, você vai ser questionado e você vai ter que mostrar para as pessoas que aquilo que você está gerando não é algo somente teu, não é algo meramente humano, não é algo meramente religioso, mas tem uma semente divina. Você lembra em Hebreus capítulo 8, versículo 5? Pois eis desce do monte e faça tudo conforme eu te mostrei. <risos> Aleluia, então eu com o campo sermão, diga assim: o mundo não está esperando só inovações humanas, o mundo não está esperando só empreendimentos humanos. O mundo está esperando Aqueles que vão entender Os mistérios dos céus E vão interpretar Para nós aqui na terra Com que autoridade você está descendo aqui O eu sou me enviou Eu não estou aqui por conta própria Aleluia Eu não estou aqui Alguém está comigo aqui? Diga amém Aleluia, Aleluia. Quando perguntaram para João Quem é você? Eu não estou aqui construindo Ministério segundo o meu parecer Eu não estou fazendo algo aqui porque eu acho que é certo mas eu sou a voz que clama no deserto Há uma semente divina dentro de mim Quem é você? O que você está fazendo Jesus? Eu só faço aquilo que vejo o meu pai fazer Há uma semente divina aqui Que me autoriza a fazer o que eu estou fazendo Ou seja, eu só sou o manifestador da glória Mas a obra verdadeira é dele A obra verdadeira vem do céu A glória verdadeira vem do céu Aleluia O problema é que eu tenho dúvida se todo mundo está gerando algo divino. Deixa eu te mostrar um pouquinho com mais clareza sobre isso. Quando Jesus estava diante dos apóstolos, ele perguntou: diga para mim quem é o, o povo, diz é o ser. Vamos lá. Diga para mim o que o povo diz a respeito de mim mesmo. Aí eles chegaram. O que o povo dizia? Você é Elias você é o, Jeremias, você é algum dos profetas, você percebe que Jesus, não construiu nada em cima dessas declarações? Simplesmente como num ato de desprezo, ele fala assim ó, tudo bem, é a opinião deles, mas aí Jesus pega e joga a bola para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem se lembra? Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus, vivo. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou traduzir para você esse texto. Jesus falou assim, Pedro, sobre esta revelação, ou seja, sobre esta verdade, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, há uma revelação divina. Há uma verdade que foi desvendada. Há um mistério que foi descoberto. E é em cima disso que eu vou edificar a minha igreja, e mais, eu sou essa rocha, que vai sustentar essa revelação, e você é pequena pedrinha, mas você descobriu o mistério, então você vai ser usado, para manifestar essa glória na terra, queridos, nós temos que entender isso, se nós vamos construir para nós, você pode fazer sem revelação, faça segundo o seu parecer, mas se você vai fazer para Jesus, e manifestar o céu, em algum momento, você vai ter que provar, que você entende como os céus funcionam, foi isso que Pedro falou aqui, Senhor eu sei quem você é, isso não foi só por Pedro, Paulo também foi questionado, em várias passagens, livro de Efésios, livro de Gálatas, e em Corinto ele fala assim, o que eu recebi, eu recebi do Senhor, e também vos entreguei, se você pega o livro de Gálatas, Paulo fala assim, o meu Evangelho, o Evangelho que eu prego, eu não prego ele, porque simplesmente, eu li no livro, eu preguei ele por uma revelação, um entendimento, uma verdade de Deus que há dentro de mim, que produz tudo o que eu estou fazendo, uma verdade dentro de mim, que me traz um alinhamento com os céus, gente isso é extremamente importante, se nós quisermos ser pessoas santas, no exercício do ministério, porque ouça com atenção, você faz o que faz, pelo entendimento que tem, ou pela falta dele, tudo o que você faz é fruto de um entendimento, ou a falta dele, então quando as pessoas questionarem para você, o que você está gerando, o que, que você está fecundando aí dentro, qual é a verdadeira razão do que você está realizando, qual a verdadeira motivação que está dentro do seu coração… Você vai ter que ter as mesmas respostas que Moisés teve, as mesmas respostas que João teve, as mesmas respostas que Jesus teve, as mesmas respostas que Pedro teve, as mesmas respostas que Paulo teve, ou seja, dentro de mim, eu fui gerado aqui dentro, está sendo gerado aqui dentro, eu fui fecundado aqui dentro, por uma verdade divina, é só assim que os céus se manifestam na terra, não, você não entendeu. É só assim que os céus se manifestam na terra. Quem está comigo aqui, diga amém. E quem são essas pessoas que vão questionar você? De que forma esse questionamento vai chegar ao teu coração? Como um prumo na sua vida. Sem sobra de dúvida os demônios. Pastor, os demônios? Ah, não tenha dúvida. Se você ler Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. Tinha uns caras tentando fazer alguma coisa que eles achavam que era legal fazer. Mas eles não tinham entendimento do que estavam fazendo. Mas só faziam porque dava curtida no Instagram. É Igual aconteceu aí, né? Um monte de gente falando um monte de coisa que nem sabia o que estava falando. Mas perceberam que todo mundo que entrava no assunto. Cuidado, irmão. Quando você tenta construir algo. Que você não entende você está fora da sua esfera de ação, porque o que te dá direito de construir para Deus, é a revelação que Ele te deu, se Ele não te deu a revelação o entendimento, isso não te autoriza a construir para Ele, não opere fora da sua esfera de ação, o diabo está louquinho que você faça isso, ele está desesperado, está criando oportunidades para você está criando oportunidades para você ir, agir fora da sua esfera de ação para você fazer o que é legal, para fazer o que dá ibope fazer o que todo mundo está fazendo fazer porque, porque você quer fazer deixa eu te falar, o Espírito de Jezabel não é uma mulher tá irmão na realidade se, o Espírito de Jezabel não é mulher não, não, na realidade se você pensar que Jezabel é uma mulher você tem que pensar por que ela existe porque Jezabel só reina na casa de Acabe então o problema mesmo seria de Acabe então como Jezabel não é, nem um homem, nem uma mulher, é um espírito que tem um propósito. Qual o propósito do Espírito de Jezabel? O propósito de Jezabel é matar o espírito profético. A forma dos céus se conectarem com a terra. E uma das formas de Jezabel matar um homem, uma mulher, que era um ser reprodutor, manifestador dos céus da terra. Sabe o que é? De duas uma. Ou é te colocar fora do tempo, ou te colocar fora da sua esfera, para fazer coisas. Por que vocês estão me olhando assim? É fato, é fato, eu tenho que cuidar de vocês, vocês são a pedra preciosa dos céus aqui na terra. Vocês são no bolso da palavra o ventre divino aqui na terra. Deus precisa de vocês. Eu tenho que cuidar bem de vocês. Eu tenho que proteger. Eu tenho que ser como aquele que fez um lugar de esconderijo aonde Sete mil foram escondidos e o espírito de Jezabel não encontrou. Eu não quero que um sistema religioso te levante, eu não quero que algo que funcione te levante. Só que eu quero que te levante uma visão divina, uma revelação divina, que os céus realmente te fecundem. E quando você se levantar, ainda que os espíritos das trevas tentem te questionar, você vai dizer: Eu estou aqui por aquele que me enviou, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, para você. Poder confrontar todo um sistema diabólico, quem está aqui, diga amém, aleluia. aleluia! Mas você tem que entender também, irmão: que não é só o diabo que vai chegar perto de você e vai ver o que você está construindo, não, você vai saber se deparar com uma autoridade que vai te questionar. A própria palavra de Deus Se você olhar para João E você olhar para Jesus Que é a representação Do que Maria e Isabel haviam gerado Ambas As duas Haviam gerado algo Em linha com as escrituras Se você olha para João O que, que João era? A voz que clama no deserto Profetizado por? Isaías o que que João era? A manifestação da palavra. O que que era o ministério de João? A manifestação da palavra. Jesus. Falar de Jesus é chover no molhado. Por exemplo, se você pega Lucas capítulo 24. Quando Jesus vai ensinar aqueles discípulos que estavam desviados, o que que ele faz? Ele ensina por toda a escritura, a respeito do que estava escrito sobre ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em tempos, em que o sucesso, a visão pessoal, o que eu penso, parece estar ocupando mais espaço, do que a verdade da palavra, você tem que parar para pensar, porque vai chegar um dia, em que a própria verdade da palavra, vai passar o prumo no que você está construindo. E você vai ter um encontro que eu chamo de, um encontro de autoridade, deixa eu te falar uma coisa, você vai ver Deus suportando muitas coisas, muitas coisas, mas uma das coisas que Deus não suporta, é mexer na autoridade dEle, todos que mexeram com a autoridade de Deus, caíram, então você tem que parar bem, o ministério que você está construindo, acredito que seja construído por uma verdade divina, mas essa verdade divina... Ela precisa ter um prumo das escrituras... E nós não podemos cair numa fase de relativismo como estamos caindo hoje... Hoje a questão é muito mais no âmbito do que eu penso... No que eu acho... No que eu penso ser certo... No que eu imagino estar certo... Do que propriamente no que as escrituras dizem... Eu não sei vocês... Às vezes eu fico assustado... Eu fico pensando... Meu Deus... Será que os últimos 30 anos eu estive errado? Será que os últimos 30 anos eu me comportei de forma errada? Porque o que foi errado durante 30 anos já não é mais errado hoje. O que as pessoas falavam que Deus não aprovava, parece que Deus aprova hoje. Parece o que não podia no passado, pode hoje. Eu fico pensando, Deus me perdoe, porque eu fui o cara, eu que estou errado, eu que estou errado. Mas não é cara, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar um negócio. O problema é que você tem que olhar a questão Profeticamente A Bíblia diz que nós iríamos edificar tipos de estruturas Em que as pessoas encontrariam mestres Que satisfariam seus ouvintes E ouvintes que seriam satisfeitos com seus mestres Nem um mestre e nem os ouvintes Estavam nem um pouquinho preocupados Com o que Deus está construindo Essa é a geração que nós vivemos Não dariam ouvidos à sã doutrina Mas se cercariam de mestres Segundo suas próprias concupiscências e desejos Está na Bíblia Agora meu irmão Eu sei que esse grupo tem Mas eu garanto uma coisa Eles nunca vão me ter como líder Porque eu não estou gerando para eles Eu estou gerando para ele. Aleluia Eles vão procurar qualquer outro lugar Qualquer outro tipo de estrutura Qualquer outro tipo de instituição Mas aonde eu estou não um dia fala assim, pastor você é legalista, você não aceita as pessoas, não irmão, eu aceito qualquer um no meu auditório. Desde que ele não me tente fazer, deixá-lo confortável no erro. Você não pode mexer com o meu ministério, ele pode, mas você não. Ele pode guiar meu ministério, mas os seus interesses não. Nós precisamos de líderes assim. Nós precisamos de líderes assim. Nós precisamos de líderes que não está tão preocupados com o sucesso humano. senão acima de tudo, com o sucesso divino. Irmão, você não está entendendo. Nós vivemos numa geração complicada. A semelhança que Jesus viveu, a semelhança que João viveu. A questão é que na geração complicada de Jesus, tinha Jesus. Na situação complicada de João, tinha João. Agora na minha situação que Preocupante Tem que ter eu Ah, vocês não gostam de falar o eu, né? Então tem que ter você Ah, vocês também não gostam de fazer Tem que ter o capiroto, só pode sobrar a pra sobra ele agora Não, irmão Você tem que se colocar nessa posição Diga, eu vou fazer parte eu vou Não ouvi eu vou Daqueles, daqueles. Que, se que se submete Ao padrão da palavra, padrão da palavra. Ainda que seja estranho eu vou me comprometer com o padrão celestial. Isso é uma coisa muito forte, você vai ver claramente o que Maria gerou, o que Isabel gerou. Eles geraram ministros que estavam altamente comprometidos com os céus. Altamente comprometidos com o padrão divino. Altamente comprometidos em manifestar a glória de Deus. Você não vê ali João e nem Jesus levantando um ministério para si próprio. Onde Deus não podia usar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu estou um pouco irritado com a forma como a gente tem construído as coisas que a gente tem construído. Eu, às vezes eu fico pensando assim, Deus dá a visão divina. Mas só que o que o cara constrói fica tão grande... Que fica maior do que a igreja. Fica maior do que o reino. Agora não é ele mais em função do reino. Não é ele mais em função da igreja. É a função. A igreja em função dele. O reino em função dele. Irmão deixa eu te falar uma coisa. O dia que o seu ministério. Não servir mais a igreja. Seu ministério não serve para nada. O dia que você estiver construindo algo. Que Deus não pode usar não está servindo para nada, porque essa é a planta que o meu pai não plantou, essa é a edificação que o meu pai, não está edificando, ela é uma edificação vã, então estou te aconselhando pule fora disso, ainda que dê ibope ainda que parece moderno, esses dias eu estava conversando com um rapazinho, e falou não pastor, nós temos que modernizar, nós temos que fazer diferente, eu falei muito bem meu irmão, o que, que é diferente? ele falou, não pastor, é assim, assim, assado falei para ele, meu irmão, eu não estou nem um pouquinho preocupado, se você prega com calça rasgada, com cabelo raspado com camisa rasgada, eu não estou nem um pouquinho preocupado com essa forma que você chama de moderno, sabe por quê? Na minha concepção O moderno só tem uma razão de existir Se ele anda nas veredas antigas O estereótipo pra mim Não faz sentido Eu não tenho nenhum tipo de bloqueio com isso briga do jeito que quiser, eu estou de olho se a semente que está em você é divina, eu estou de olho se está alinhado com a palavra eu estou de olho se Deus está edificando junto com você eu estou de olho se o que você está construindo vai ser levado para a eternidade agora a forma é tua eu respeito, mas você não pode chamar o um novo de algo que esteja desalinhado com Deus não meu irmão, o novo tem que andar por uma vereda antiga o novo tem que andar por Veredas que nasceram na eternidade E vão voltar para a eternidade Aleluia Lembra? No tópico que eu estou aqui Um líder não é julgado só por sua moralidade Mas pela forma como ele constrói O que está construindo Agora a questão também, é que a moralidade não fica muito para trás. Diga comigo, a visão é divina. Não, não ouvi, diga, a visão é divina. A semente é divina. Mas a sustentação disso, onde está sendo edificado, é moral. Porque o dia que a sua moral, a sua integridade não servir mais ao projeto divino, o seu ministério é censurado Escute o que eu vou te dizer Quando Deus colocou um menino dentro do, coração, dentro do ventre de Maria Deus não esperava que aquilo ali fosse abortado não, não, não, não, não, não. você não entendeu Você consegue conceber o aborto de Jesus? Você consegue conceber um aborto de João Batista? Humanamente era possível e você não pode negar isso. Mas aquelas mulheres levaram a sua gestação a bom termo, dizendo, o propósito foi cumprido. Deixa eu te falar uma coisa, olha para os meus olhos aqui. O seu prazo de validade não pode ser menor do que o período que Deus precisa para edificar o que ele está edificando na sua vida. Um dos grandes problemas. É que às vezes Deus dá uma visão. Ela de fato é divina. Só que a moralidade, a integridade onde essa semente foi plantada. Ela não tem força suficiente para levar a visão em bom termo. Tem que ficar comigo aqui diga amém. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Em algum momento... Essa, esse questionamento, com que a autoridade está fazendo? Quando Jesus virou a mesa dos cambistas, ele virou com que autoridade? Alguém pode me dizer? Autoridade sacerdotal? Não, ele nem era da casa de Levi, ele não poderia ser chamado sacerdote. Autoridade profeta? Nem as pessoas conheciam ele como profeta de verdade. Sabe qual foi a autoridade de Jesus? A revelação que ele tinha da casa, e a integridade moral que ele tinha para fazer o que ele fez... A questão é que tem muita gente com revelação, mas não com integridade. Você vai matar o que Deus está querendo construir. O apóstolo Paulo falou uma coisa extremamente forte em relação a isso. Que ele esmurrava o seu corpo e levava a servidão, para que pregando a muitos, ele mesmo não fosse o quê? Censurado segunda Coríntios capítulo 6 versículo 3 paulo fala isso eu não posso ter o meu ministério que censurado a gente pensa que muitas coisas é só uma, uma, uma perspectiva divina que nós estamos gerando escuta repete comigo por gentileza a semente é divina a, é divina. a fecundação é divina mas a forma como eu cuido disso, a forma como eu zelo pelo aquilo que eu produzi, é uma responsabilidade conjunta, também humana. Eu nem vou entrar nesse detalhe, porque o tempo não me permite. Antes de João ser um profeta para os povos, ele era um filho dentro de casa havia uma responsabilidade moral daqueles pais, antes que Jesus fosse um profeta para os povos, ele era uma criança dentro de casa, havia uma responsabilidade moral, o problema irmãos, aí que entra a questão, a nossa moralidade está tão baixa, que a gente tem que inventar doutrinas, que justificam a nossa imoralidade para que a gente não perca aquilo que a gente está construindo, é verdade o que eu estou falando, muito do que está sendo criado aí, muitas das doutrinas sendo criadas aí, não pensa que é só uma heresia sem motivo, muito disso é para encobrir uma fraqueza moral, então ele precisa de um respaldo, que ele mesmo inventa em relação à própria palavra, mas não tem problema, um dia a palavra vai confrontar, com que autoridade você está construindo isso aí? E a própria palavra vai descobri-la. Quem está comigo, diga amém. Aê! Nós estamos na casa de Zadok. Alguém te avisou? É uma conferência para a liderança. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós chegamos aqui a alguma conclusão: ou seja, os céus precisam tocar a terra. E a pessoa mais adequada para isso sou eu. Sendo eu a pessoa mais adequada para isso, eu tenho que parar para pensar como é que eu vou gerar isso. Diga comigo, eu vou gerar isso? Por revelação. Diga comigo, a revelação da autoridade e a autoridade é fruto da revelação. Ou seja, o que eu posso edificar é fruto do entendimento que eu tenho. E eu vou te falar uma outra coisa que o Espírito Santo falou muito claro comigo esses dias. Que nós temos que aprender e vamos ter uma reformulação na forma como nós geramos a nossa liderança. Deus falou assim, vocês estão gerando muitos líderes para performance. E eu comecei a dar uma sondada no tipo de curso que a gente tem para liderança na igreja. A maioria dos cursos está pautado na performance. Como fazer bem o que aquela igreja propôs fazer mas pouco se gasta, trazendo a revelação do reino, para aquela pessoa, que vai fazer o que vai fazer, ela é muito boa no processo, mas ela é fraca, nanica, quase anêmica, na revelação do reino, nós temos que parar para pensar sobre isso, Nós precisamos manifestar valores do reino Precisamos manifestar valores dos céus O que, que as escrituras dizem? Que as pessoas esperam que nós sejamos o que? Bons dispenseiros de Cristo Sim, mas como dispenseiros também dos mistérios celestiais Você quer ver uma coisa? Quem vem na igreja para ver homens aí? Diga amém Quem vem na igreja para ouvir homens falando? Diga amém Ninguém Agora quem vem aqui na igreja para ouvir os mistérios revelados? Diga amém Quem vai num lugar de reunião para ver os mistérios revelados? Diga amém Aleluia O que, que a gente tem que entender? Que quem então se porta a ser esse representante dos céus Que se coloque na posição de quem está revelando os mistérios dos céus Não vomitando uma teologia humanista Sem nenhum respaldo com as escrituras Nós não precisamos desse tipo de gente, irmão Nós precisamos de gente com revelação E eu vou terminar aqui Eu tinha muita coisa a fazer, mas eu vou terminar Agora Vou terminar de que forma? Eu quero que você entenda o seguinte. O como que foi João concebido e como foi Maria concebida? Você já parou para pensar? A Bíblia fala que João ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Não acho que você não entendeu. João já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus foi concebido de que forma? No Espírito. Ou seja, se nós quisermos realmente edificar o que Deus está edificando, plantar o que Deus está plantando, trabalhar com Deus, nós precisaremos voltar a uma dinâmica mais dependente do Espírito Santo. Irmão, treinamento é extremamente importante Nós precisamos desse treinamento Entendimento é totalmente importante Nós precisamos do entendimento Senão iria contrário ao que eu preguei Agora nós precisamos de uma liderança Que quando vai executar isso Não executa somente na força Não execute apenas na vontade Não execute apenas na inteligência Execute porque está cheio do Espírito Santo Está cheio do Espírito Santo Está cheio do Espírito Santo Está cheio do Espírito Santo Irmãos, o Espírito Santo me mostrou Às vezes as lideranças cansam Tentando levar com força E corre daqui, e corre de lá Tentando fazer o mecanismo que eles ergueram Funcionar, Deus está falando ei ei, ei, ei, ei, você tem que parar de se esforçar Tanto, sabe o que você tem que fazer? Fazer com que os seus líderes, aqueles que estão debaixo de você Aqueles que foram gerados pelo seu Ministério, que eles sejam cheios Cheios, cheios, cheios Cheios, cheios Cheios, cheios Cheios do Espírito Santo Porque a Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram que os ouvidos não ouviram, que não subiu O coração humano, a gente tem que entender Esse texto, presta atenção no que a Bíblia está dizendo A Bíblia está dizendo assim, olha Se você quer líderes que construam para os céus Da terra, eles não vão compreender Isso com os olhos naturais, ou seja O que os olhos não viram, eles têm que ter os olhos Do entendimento aberto, eles não vão Construir isso com os ouvidos carnais Eles precisam ter os ouvidos Abertos, eles não vão compreender Isso com o coração meramente carnal Com a sua inteligência, eles precisam ter o coração circuncidado, ou seja, quem é capaz de fazer isso? Somente o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus se submeteu a isso Ele treinou seus discípulos por três anos e meio, deu a eles a visão do reino, a Bíblia fala que por 40 dias, Ele ensinou sobre o reino ensinou sobre o reino, ensinou sobre o reino, mas mesmo ensinados instruídos, treinados Ele falou, ainda não é suficiente como Não não Fique, fique, fique, fique, fique, fique, até onde? Até a hora que você seja cheio do Espírito Santo, até a hora que você seja cheio da glória, para fazer o que Deus quer fazer, tem que ser na força de Deus, para fazer o que Deus tem que fazer, é na graça de Deus, nós precisamos de uma igreja, apaixonada pelo Espírito Santo… Ou seja, o que Maria gerou dentro dela Desde a fecundação Já era pelo Espírito No nascimento, foi pelo Espírito Na manifestação daquilo Foi pelo Espírito Até o fim Ei, ei, ei, escuta Ei, escute, escute Nesse exato momento da mensagem, o Espírito Santo está te consolando, não está te chamando a atenção não, está te consolando, sabe que você está cansado, porque você gerou algo divino, sabe que você está cansado demais, porque você gerou algo dos céus da terra, mas sabe que você está cansado demais, porque na prática disso você tomou o controle, na prática diz, você acha que só o sistema iria funcionar, só o treinamento iria funcionar, deixa eu te falar uma coisa, o que foi gerado tem que ser mantido, o que se tem mantido tem que ter gerenciamento divino, Deus chama você para devolver aquilo que você mesmo gerou, ao controle dos céus, ou seja, ao controle do Espírito Santo, é tempo de um avivamento espiritual… Tá. É. <risos> oh, aleluia Por favor irmãos, livre O pessoal vem aqui Deixa eu falar uma coisa irmão A revelação te dá autoridade Autoridade é fruto da revelação Mas a forma que você vai Fazer as coisas com autoridade. Tem que ser debaixo da unção. Tem que ser debaixo da unção. Eu vou terminar. De falar o seguinte. Olha só. Olha que coisa engraçada. Qual que era o ministério de João? Preparar o caminho. Para Jesus. Agora olha que interessante Luciano. João não se limitou só a anunciar o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele já tinha sido gerado no Espírito, desde o vento da sua mãe. E ele sabia que para tudo que fosse necessário fazer, tinha que ser também no Espírito. João foi o primeiro profeta a anunciar a respeito do que Jesus faria em relação ao batismo com o Espírito Santo. Ele falou, ele não vai só perdoar pecado, mas ele também vai te batizar com o Espírito Santo e poder. Alguém está entendendo aqui? Pega Jesus. Jesus foi gerado no Espírito. Foi guiado pelo Espírito. Ministrou a vida inteira no Espírito. Irmãos, eu queria ter participado do treinamento de Jesus. Você queria? Eu daria tudo por aqueles 40 dias ali. Só os 40. Nem os 3 anos e meio. Só os 40. Mas você parou para pensar? Que nem com tudo aquilo. Os discípulos estavam altamente preparados. Gente, isso é uma coisa muito louca o que eu vou te dizer. Mesmo Jesus sendo quem foi. Mesmo Jesus tendo feito o que fez. Mesmo Jesus tendo ensinado o que ensinou. Ele precisou da obra do Espírito Santo. Para tornar efetivo. Tudo o que ele ensinou. Tudo o que ele fez. E tudo o que ele falou. E você que está gerando esse algo divino aí, e você que está gerando esse ministério glorioso, caiu nesse engano, de que você tem uma estrutura que está redondinha, de que você tem líderes que está treinadinho, de que você tem pessoas altamente capacitadas, ô oh, irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso pode ser verdade até um limite, se a obra fosse meramente humana, mas como é divina, essas pessoas precisam estar cheias do Espírito Santo, cheias, Cheias, cheias, cheias, cheias. Eu concluo dizendo. Se você está edificando algo, escute bem, isso é forte. Que você considere uma semente divina. Que esteja alinhado num padrão divino. Que coopera para um propósito divino. Mas o Espírito Santo é só um acessório. Eu, de, eu quero pedir um favor para você. Reconsidere para ver se de fato o que você está gerando é divino. Pastor tomar por que você está falando isso? Estou tá falando isso pela importância que você dá ao Espírito Santo no seu ministério. A importância que você dá ao Espírito Santo nos ensinos que você ensina a tua igreja. A importância que você dá ao Espírito Santo nos cursos que você dá para os seus obreiros. na importância que você dá no Espírito Santo no treinamento de liderança. Você não está treinando empresários, você está treinando líderes cristãos. Líderes cristãos. Pela, pela quantidade de ensino, pela quantidade de tempo que você investe nisso. É a forma que você vai ser aferido no valor que você dá. Nós precisamos de um avivamento, irmãos Um avivamento Que só vai vir com gente Não vai vir por anjos Eles podem até ajudar a gente, irmão Mas eles não vão ser os maiores responsáveis, não Nós precisamos de um avivamento que vai ser feito por gente Gente que nasceu para reproduzir Gente que nasceu para manifestar os céus na terra Gente que nasceu para ser Um ventre dos céus na terra nós precisamos de um avivamento, e ele não vai ser feito só por estratégia, ainda que elas sejam muito importantes, não vão ser feitos só por bons treinamentos, ainda que eles sejam muito importantes, mas de pessoas cheias do Espírito Santo, que com a revelação, com o entendimento, com a verdade do reino nelas, que dizem que a missão do reino é maior do que elas mesmas. Que elas possam trazer os céus para a terra. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Está na sua mão decidir hoje. O que você está gerando. Que forma que você está gerando o que você está gerando. O que você está produzindo aqui na terra está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Suas músicas, suas pregações, a igreja. O que você está gerando? Espírito Santo Eu tenho tanta certeza Espírito Santo De que há um propósito eterno Para a nossa geração agora Um propósito eterno Para essa liderança Senhor, por favor Por favor, Senhor Levanta uma geração com revelação o entendimento Senhor Abre os olhos do nosso entendimento Tira da nossa geração Essa mentalidade consumista Mas que seja Senhor Transformada essa geração Em uma geração de empreendedores do reino Gente como Isabel Gente como Maria Que gera algo que os céus Possam usar que gera algo que os céus possam se manifestar. Estamos tão cansados, Deus, de tanta coisa humana. Meramente seculares, invadindo o sagrado. Por favor, Deus. Olha aqui quantos jovens. Olha aqui quantos moços e moças. Olha quantos líderes aqui, Senhor. Ventres. Ventres fecundos. Corações fecundos. Eu tenho certeza, Jesus que a semelhança de Isabel e Maria, eles não vão botar eu tenho certeza Jesus, eles não vão botar ah Senhor, conforme Maria, eles vão dizer, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim, conforme a palavra do Senhor, sim Deus, eu tenho certeza que essa geração tem esses homens, eu tenho certeza que essa geração não perdeu os manifestadores dos céus, eu tenho certeza que eles estão me ouvindo, Sim Deus a nossa geração não vai ficar sem as Marias, a nossa geração não vai ficar sem as Isabel. Não, Senhor, mas há homens e mulheres que anseiam pelos céus. Há homens e mulheres que anseiam pelo divino. Há homens e mulheres que anseiam e trazer os céus para a terra. Eu oro por eles, Pai. Para que uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja cheia da Tua presença, se manifeste de forma extraordinária, ainda que de uma maneira profética, você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor, deixa-me ser, um manifestador, dos céus na terra, se os céus, pretendem tocar a terra, permita-me oferecer, Seja eu o instrumento.